Volta e meia, a gente ouve falar do Bolsa Família na imprensa, como esse recente boato aí que mobilizou um monte de beneficiários achando que o programa ia acabar e que uh, eles teriam que pegar supostamente seu último saque. Só que ninguém fala sobre o real problema do Bolsa Família, o principal problema do Bolsa Família, que é a afronta à liberdade individual. Ou seja, ninguém me perguntou se eu quero ajudar a manter esse programa. Simplesmente eu sou obrigado. O governo tira dinheiro do meu bolso e destina a essas pessoas. Assim como ele não perguntou nem para vocês, todo mundo tem que participar na marra, na força bruta. E realmente é muito difícil quando você pergunta em nível individual quem realmente apoia o uso da força contra pessoas pacíficas. A esmagadora maioria não apoia. Então eu vou fazer uma proposta que é perfeitamente execuível hoje. O governo, ele simplesmente pode abrir uma conta na Caixa Econômica Federal e dizer, depositem dinheiro nessa conta, voluntariamente, quem quiser fazer doação para o Bolsa Família. A gente não vai mais tirar dinheiro do seu bolso, né, que seja, seja lá de onde venha, para financiar esse programa, para manter esse programa. Então, as pessoas podem voluntariamente fazer doações para o Bolsa Família. Aí alguém vai perguntar assim, ah, mas ninguém mais vai doar. Quem é que vai doar para um programa, se for voluntário? Bom, se a pessoa fala isso, geralmente ela fala por ela, ela não pode falar pelos outros. Tá? Mas ah, se acontecer realmente ninguém doar mais, então está provado cabalmente que esse programa não deveria existir. Afinal, se você parte do conceito que o Estado é a representação da vontade popular, a democracia é a, é a representação da vontade, então, se ninguém está doando voluntariamente é porque as pessoas não aprovam. Então, por que ele existe? Existe para atender a fins eleitoreiros? Então, esse programa tem que acabar. Se, por outro lado, muita gente doar, talvez até mais do que o programa uh, tem de dinheiro para destinar essas famílias hoje, então, quem defende o programa só vai ser beneficiado. Então, resolve a questão da coerção, porque ninguém mais vai ser forçado a nada. E as pessoas que realmente estão preocupadas com, com os pobres, e isso geralmente eu recebo muitas mensagens, e os pobres, na ausência do Estado, quem vai cuidar dos pobres? Eu sempre respondo, você pode cuidar. Outras pessoas que estão preocupadas podem se reunir e cuidar. Isso é voluntarismo. Você não precisa do, do, do, da autoridade, do uso da força, arma na cabeça, para fazer a coisa acontecer. Só que é, você, ao, ao partir para o voluntarismo, você tem que ter um poder de convencimento grande, para realmente convencer as pessoas de que, ah, não só tirar dinheiro do seu bolso, mas convencer que aquele programa atende aquele objetivo, justificando a doação. Qual governo vai ter coragem de fazer isso? Né? Partir para o voluntarismo. Será que ele tem coragem realmente de, de permitir que as pessoas se expressem através do seu bolso, né, conforme a vontade delas e não do governo? Eu deixo uma última pergunta para vocês refletirem. Se o um governo, assim como o Estado, são vontade da maioria e supostamente necessários, como vocês alegam, então por que ambos não se mantêm única e exclusivamente através de doações voluntárias?